Agora... Em uma cerimônia nesta segunda-feira o Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso deu posse a dez novos servidores para as vagas de oficiais de justiça, técnicos e analistas judiciários Minha expectativa é servir ao máximo ao público que no caso está precisando da Justiça do Trabalho crescer aqui dentro conhecer a cultura do Mato Grosso que eu ainda não conheço assim a sua totalidade uma experiência nova mas uma experiência que eu antecipei durante muito tempo então assim para mim realmente é um, uma vontade muito grande que eu tinha de, de ser um servidor público de trabalhar no, no na parte do, do Tribunal do Trabalho algo que eu antecipei durante muito tempo então é uma realização de, de um sonho mesmo de algo que eu batalhei muito para poder chegar até aqui. Luciano passou por um longo processo de preparação e recebeu um presente. Tomou posse no dia do seu aniversário. Como eu sou cristão e acredito nas coisas que Deus prepara para a minha vida, ele me deu o presente hoje. Não teria não seria uma data qualquer, ele, ele me preparou para esse dia e eu acredito que hoje é um dia especial marcante, por mais que eu tenha tomado posse em outros cargos, mas esse no dia do meu aniversário é algo que vai ficar marcando, não só para mim, mas para muitos aqui que estavam presentes também, meus familiares, meus amigos. As provas do concurso foram realizadas em setembro de 2022 e contou com a presença de mais de 15 mil candidatos. Os novos servidores passam por um curso de capacitação e, em seguida, vão assumir as vagas nas varas do trabalho, no interior e na área administrativa do tribunal. O um concurso público é uma jornada, você tem muitas etapas, é tentativa e erro, é, a gente vai para um caminho, vê que não dá certo, vai para outro caminho e, e o importante é não desistir. E agora, graças a Deus, deu tudo certo e estou muito feliz de ter conseguido alcançar esse, esse momento tão especial. Os familiares e amigos dos ingressantes do quadro de pessoal do tribunal também estiveram presentes para prestigiar o momento memorável. Momento também muito importante para cada familiar. Você muda a vida, você se interessa por uma área muito bacana muito importante, né, que é o, o, a justiça do trabalho. Nós estamos muito orgulhosos de você. Te amo muito.